Eles vão chegar, te eletrocutar Todo o seu corpo fica em choque No meio de um olhar você se assustar Vai perceber que a gente é mais forte E você não pode Suas veias explodem e meio a pressão Da eletricidade que causa sua combustão E no fim todos vão sofrer, exceto Os alens elétricos so gentle into that good night é denia no dinoz de, de quasar absorvendo energia tipo pilha bateria antigamente dentro do troço não estava em paz Quatro braços liberou o um megawatt o choque, tô forte, não pode, não corre. Já volto duplicado, com a mesma força só que multiplicado Então segura essa energia tão grande que vai te assustar Sou tão poderoso que nem o consegue me melhorar Fui absorvido homem hominitri Antigamente era conhecido como Megawatt Agora sou chocante, capaz de trazer a paz Vilões não venceram jamais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 Aerofibia não voando muito alto. Vou na velocidade da luz que solto raios pelo rabo. Você duvida que eu posso acelerar, então você vai ver. O que é ser rápido? Então chama a galera, quero uma plateia pra ver de perto A sua derrota e também ver que a minha velocidade é foda Enquanto a sua é uma bosta Você ainda acha que é brincadeira? Eu não tô brincando, é em serviço Então segura porque o speed vai ser tão rápido Que vai estourar seu ouvido Tenta me acertar, mas não acerta Nem eu tiro, nem eu chamo, vai conseguir me acertar Porque eu tenho velocidade, eu sou o veloz de verdade Enquanto você tá chorando, porque não conseguiu me parar? Então me segura, me tira, perna curta Você disse que me venceu, é mentira Você disse que me massacrou, me humilhou Ha! Confie. Fazendo cálculo, e derrotando, vilão um um. Você abaixa abaixo da média, que é aí Enquanto o meu avançado então a um. Contra o aí, todos os outros Até o bilhão. E todos vão surgir, porque o atrópode é bom. Cérebro custaciano contra os vingadores. É choque na seta, tipo o Pena que todos aqui são beta. E eu sou o único alfa.